Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje a de Expo japonesa aqui. Exatamente, rapaz, Alani dos puxado aqui comigo hoje, porque nós temos que falar aqui de novidades bombásticas de Street Fighter 6 que estão chegando aí neste mês de setembro, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar animada com esse negócio. Então nós vamos passar para vocês aqui todas as informações, tudo o que tá rolando e essas novidades legais aí que vão vir também nesse mês de setembro. Então já aproveita, deixa o seu likezão, se inscreve no canal. O sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrem-se da Brasil Game Show 2022, que está chegando aí no mês de outubro, entre os dias 6 e 12 de outubro. E nós teremos lá BGS Talks, nós teremos com campeonatos também de esportes. E nós, aqui do Meia Lua, eu e o Alan, estaremos lá todos os dias para poder dar um abraço em você, querido inscrito. Então, queremos ver Todos lá. E Alanios, dê mais um recadinho aí pra gente sobre o nosso senso Meia Lua. Galera, a gente com a intenção de melhorar o nosso serviço, melhorar os nossos vídeos, as nossas lives de modo geral, até mesmo a nossa página, né, meia te a gente bolou aí um questionáriozinho simples que a gente vai deixar aqui, comentário fixado. E se vocês tiverem um tempinho aí, abre numa abinha extra ali, depois responde pra gente. Não tá muito longo, tá? A galera que respondeu e tudo mais, curtiu ali, achou que não tem nada muito complicado, né? Que não, não gastou muito tempo, então por favor... Né, colaborem com a gente nesse sentido aí pra gente poder trazer uma parada cada vez mais legal pra vocês Exatamente, meus amigos Como o Alanios disse, vai estar no comentário fixado aqui É um questionário que vocês nos ajudam demais, cara Com um feedback sobre o que vocês gostam e também sobre o nosso trabalho, beleza? Então contamos com vocês Vamos lá então, meu querido Alanios Começando aqui com as informações Que nós temos muita coisa pra mostrar pra essa galera hoje Seguinte, pessoal Nós já tínhamos comentado em um vídeo recente, Alanios, que... Vai rolar na Tokyo Game Show né, 2022, nesse mês de setembro, entre os dias 15 e 18, se eu não me engano. E nós teremos um evento específico, um dia específico na verdade, para o Street Fighter 6. E a Capcom atualizou o seu site e fez uma postagem no Twitter de veras interessante com algumas coisas bem legais e bombásticas que vão rolar por lá. Ó. Começando aqui, deixa eu só passar pro pessoal a line-up, tá? para quem tava curioso, inclusive, essa aqui vai ser a line-up da TGS e eu tenho certeza que muita gente deve estar tá decepcionada olhando isso daqui. Porque nós não teremos Resident Evil 4 Remake aparecendo no TGS Era uma das esperanças aí de muita gente Mas eu acredito né Alanis, que eles vão dar um foco maior no Village agora Porque o Gold Edition tá chegando Com o jogo em terceira pessoa, nova campanha ali focada na Rose e tudo mais Eles devem dar esse foco agora no Village E eu acredito que na TGA nós devemos ter alguma coisa aí relacionado ao RE4 Remake Mas aí Alanis ó a parada aqui é a seguinte, Street Fighter 6, que é o foco aqui desse vídeo, eles colocaram aqui o seguinte, assista a um novo trailer e descubra mais sobre os personagens e os modos World Tour e Battle. Hubby. Antes da gente até comentar, passar essas informações a mais que eles trouxeram aqui sobre o Street para a gente experimentar os modos Fighting Ground e World Tour com uma demo de jogabilidade em tempo real Juntamente com uma introdução à visão e aos visuais do mundo de Street Fighter, entendeu? Então aqui ó, essa vai ser a agenda desse streaming do Street, né? Na sexta-feira, 17 de setembro, meio-dia E a gente vai ter ali produtor, diretor e diretor de arte Participando, Alan Isso vai ser foda, hein, mano Nossa Galera que tá aí Que tá no desenvolvimento E tudo mais Aí é da hora né? A gente vai ter aí um, Mais elementos, né A respeito dessa etapa De desenvolvimento Cara, o Fighting Ground World Tour Eu tô extremamente curioso Pra ver qual é World Tour principalmente, né Quero ver aí O que que eles têm Pra, pra comentar Se eles vão falar De como é que funciona A questão da história Ou se são de, de alguns elementos Se tem customização De personagem Que a gente viu Alguma coisa ali, né Lembra? Sim. De customização Lá pra comprar, né No negócio Então, bom Vamos ver, vamos ver o que, que tem aí Exatamente, cara Isso aqui é uma das coisas que eu fiquei assim, mais animados pra ver tá, Com relação a esse evento do Street que vai rolar É justamente o World Tour Porque tudo que a gente tem visto até agora É só do Fighting Ground O World Tour já é aquela visão do modo história, basicamente Então eles devem mostrar pra gente uma demo, como eles disseram ali é, Com o personagem que a gente vai criar Um pouquinho do mundo O que, que a gente vai encontrar Como é que isso ali vai funcionar Então vai ser muito legal a gente poder ter mais informações acerca disso daqui, entendeu? Vai ser muito foda. No Fighting Ground também tem aquele esquema de batalha de time, né? Tem, tem. O Fighting Ground é tudo é. relacionado a lutas mesmo, assim. É, eles podem mostrar alguma coisa nesse sentido. Espero que mostrem um dia, que eu tô curioso. Verdade, esses menus aí também eu tô curioso poder ver. Eles não entraram em detalhes tanto nesses outros do Fighting Ground também. E aí, cara, além disso daqui, que eles vão mostrar o World Tour... Eles devem mostrar também um novo personagem pra gente, né? Aqui acima, né? Nas informações, inclusive, ó. Nós temos aqui, ó. Assista um novo trailer. Eles não vão perder a oportunidade desse evento focado em Street Fighter e não mostrar nenhum personagem novo, saca? Então, além do World Tour, a gente deve ter aí mais um personagem sendo mostrado. E ainda, Alanios, ainda, meu amigo. Eles ainda divulgaram mais algumas informações no Twitter oficial do Street Fighter 6, como vocês podem uhum. ver aqui, ó. Onde nós teremos lá Talk Game Show a data certinha, o local e, principalmente, isso é uma coisa que tava todo mundo esperando, uma nova build de teste com os 7 personagens revelados até agora, ou seja, Acabou esse negócio de quatro personagens que ninguém aguenta mais ficar vendo eles de gameplay no YouTube, entendeu? Teremos lá na TGS, cara, pelo menos quem estiver lá no evento, né? Gaio, Kimberly e Jury, também jogáveis. Ou seja, por que a gente fala que isso aqui é muito foda? Porque nós teremos, com certeza, depois disso aqui, ou no mesmo dia, sei lá, aparecendo na internet vídeos né, completos ali de gameplay, tanto do Gaio quanto da Kimberly, quanto da Jury, Pra gente poder ter uma ideia melhor, né, Alan? De como é que tá o gameplay desses três personagens Porque a gente já viu demais de Ryu, Chun-Li, Luke e Jamie Então tá na hora da gente ver mais de Kimberly, Gaio e Juri, entendeu? Além do que, essa build com sete personagens Ela é uma build mais refinada Então a gente vai ter uma perspectiva melhor Dos cenários, né, da velocidade do jogo Isso pode ter mudado também de alguma forma Tem vários outros microelementos que estão presentes né, nisso, né? Um jogo mais recente, né, mais refinado que vai estar um pouco mais próximo aí Cada vez mais próximo, na verdade Daquilo que a gente vai ter em mãos Além do que, é um jogo que... É uma build que foi refinada em cima Experiência dos outros caras que jogaram, entendeu? Sim Então a galera jogou antes ali Deu um feedback E aí eles vão lá e fazem essa segunda demo Já refinada em cima desse feedback, né? Exatamente, cara Você é, falou tudo aí agora Porque, com certeza é, Esses vários eventos que aconteceram Que eles levaram builds do Street Fighter 6 pra lá, né? igual teve na Gamescom, teve na Evo, teve outro evento antes também que eu esqueci o nome, acho que foi no Summer Game Fest que eles apresentaram o um trailer uh -huh. e tinha lá uma demo com os quatro personagens disponíveis pro pessoal jogar. Eles com certeza, mano, colheram feedbacks ali do público em geral, dos pro players que jogaram também e tal, e já devem estar aí... Ajustando algumas coisas com base nesses feedbacks. Em termos até mesmo de velocidade do jogo, que eu vi muitas pessoas falando que ele parecia mais lento até do que o Street Fighter V. Então, eu uhum. acho que vai ser muito interessante a gente ver. Eu tô particularmente empolgado para essa nova build com sete personagens. Por conta disso. Para a gente uhum. poder ver se tivemos aí mudanças significativas de alguma coisa e tal. E a gente sentir como é que tá o jogo daí. Porque ele lança só no ano que vem ainda. Então, uhum. como eles já disseram várias vezes, até lá muita coisa pode mudar. Porque o jogo tem tá estado alfa ainda. isso daqui me deixa animado também a Porque existe a ligeira possibilidade, eu espero que sim, deles trazerem até mesmo na Brasil Game Show pra gente, caso a Capcom se confirme, né? como uma das uhum. empresas que estarão lá como expositor, pode ser que eles tragam já essa build com sete personagens. Eu espero que eles façam isso, pelo menos. É, a, a equipe da Brasil Game Show, ela sempre se esforça pra trazer um conteúdo da hora, um conteúdo que seja divertido ali, e que traga uma experiência até pra quem cria conteúdo, não só pro público que vai lá pra visitar. Então, nesse sentido, tenho realmente né, uma grande expectativa neles aí, que Eles tragam Nem que seja a build Com quatro personagens Mas como esse evento É depois é, Talvez eles substituam Uma build pela outra Porque, cara Vai ser sensacional Assim, né E, e aí a gente Que vai estar tá lá A galera de modo geral Que vai estar tá Produzindo conteúdo, né Já vai fazer O Brasil Game Show Explodir por aí, né Então, assim É, é ótimo pra gente E é ótimo pra eles Exatamente, meus amigos Então é isso, minha gente Espero que vocês tenham curtido aí Todas essas novidades aqui, informações novas e bombachas que nós vamos ter aí de Street Fighter 6 já nesse mês de setembro Deixa aqui embaixo suas expectativas acerca disso Se vocês estão animados em poder ver mais gameplays de Gael, Kimberly e Juri E mais sobre o World Tour também, que até agora é um mistério Nós vamos adorar ver os comentários de todos E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezão Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal Vamos ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí E até mais Vamos